Olá, olá a todos, hoje estamos aqui juntamente com outros companheiros da APN Espanha, assim, a delegação representando o país no 19º Encuentro de Personas em Experiência da Pobreza. E está sendo fenomenal estar aqui, juntamente com outras delegações da de União Europeia, de outros países e compartilhando experiências, compartilhando vivências, desde o ponto das pessoas que têm experiência na pobreza.